Olá, na dica rápida de hoje eu vou mostrar como fazer para poder analisar o seu recorte de Chroma e poder então ter certeza que o seu recorte vai funcionar. Para isso eu vou usar essa imagem e essa imagem ela é cedida pela Hollywood Camera Work e aqui segue o link que vai ficar também na descrição do arquivo. Para deixar o tutorial mais ágil, eu já deixei o chroma pronto, pelo menos o início né, do que seria um recorte desse e aqui é o resultado que eu obtive usando essa setup bem simples repare que eu tenho alguns probleminhas ainda né, mas eu consigo ver o cabelo e eu consigo ver aqui a, a, o principal que é o recorte dela esse, essa imagem também é um PNG então ela tem uma certa compressão isso tá, deixa um pouco mais complicado com esse recorte que eu tive o meu resultado final é isso aqui. Eu tenho ela no fundo. Eu consigo ver aqui ainda um probleminha no cabelo. Mas já tem um começo de uma integração aqui da cena de um recorte. Aí eu pergunto, né como fazer para verificar isso? Com esse setup aqui bem simples, usando a imagem principal. Um key mix. Uma constante. E a máscara. Obviamente a máscara é esse recorte que eu estou criando, eu consigo então visualizar como está a minha máscara funcionando em relação ao meu recorte. Então eu posso ver aqui, né? automaticamente depois que eu criei isso aqui, eu consigo ver meu fundo, eu consigo ver aqui os detalhes do cabelo que eu tenho, eu consigo ver aquele pedacinho vazado que eu tenho, o cabelo do outro lado, e por aí vai. Essa constante aqui, ela está vermelha, porque por acaso eu acostumei com vermelho, mas você pode escolher uma cor que você queira. E o que a gente recomenda é que seja uma cor mais vibrante, justamente para poder ficar mais fácil de destacar com o fundo. E a vantagem do KeyMix é que eu tenho esse slider aqui de mix, eu posso pegar o meu cursor e arrastar, e consigo ver então o meu arquivo antes, durante, ou seja, né, com uma, uma porcentagem só do vermelho aplicado, e 100% de vermelho aplicado, então eu consigo visualizar bem essa, essa, essa borda, né, essa borda de como está ficando o meu arquivo. Esse setup aqui é um setup bem simples, um que eu fiz para mim, que eu também posso deixar o link disponível no, no comentário, é um gizmo, nesse gizmo eu tenho a mesma função do, do tint, ou seja, eu consigo botar aqui a imagem vermelha, mas eu também posso ver ela contra um fundo preto, Vendo contra o fundo preto, eu consigo ver as bordas. Então eu consigo ver a borda, como você pode ver aqui. Eu consigo ver também o verde, ou seja, o espio que eu tenho dela. Eu, obviamente eu tenho que remover isso depois. Eu também consigo ver com borda. Então eu consigo reforçar essa borda e ver. Então tanto com o vermelho aplicado, quanto com o preto lá aplicado, eu consigo reforçar a borda. E ver o quanto está sendo afetado essa borda nesse efeito. Então isso aqui é um adicional. O básico é isso aqui. Com esse simples setup, ou seja, usando a principal e mais dois nodes que você vai criar. Você consegue fazer a verificação do seu recorte. Então com isso eu me despeço. Obrigado e até a próxima.